Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Dark Gaming, eu sou o Dark e hoje estou trazendo mais um vídeo de Warframe. Pessoal, este vídeo aqui é um vídeo de uma build. Estou trazendo uma build para uma arma branca que é chamada OMA, ok? Esta arma branca, eu duvido, uh, tenho pouca certeza que muitos jogadores jogam com ela, usam ela em campo de batalha, e assim. Então, eu como sou um jogador que usa esta arma, eu criei uma build dela e vou mostrar essa build aqui para vocês, ok? A build da OMA, que é esta arma que está aqui. Uh, mostrar aqui a build só so, então os mods aqui na OMA que eu tenho é o Server White, Octex, é, mesmo build uh, builds, uh, mods especificamente para, a arma, para esta arma que é a arma, de, arma dupla, uh, Squad Strike, Organ Shater, Berserker, Prime das Fire Strike, Fox Energy, Violent Socorros, uh, Blood Rush e Prime dos Repoints. Então, deixa me ser uma coisa clara, esta build aqui é uma build que eu como jogador uso. É claro que muitos jogadores vão dizer que esta dúvida não está boa, então caso não goste de, de algum modo de esteja aqui, eh, posso estar à vontade de alterar já tá? é dizendo que esta forma é, aqui não te tem sabido, que não tem forma. Então se você não gostar de um jogador pode usar algum modo aqui para ver como é que fica, ok? Então, só para não perder o tempo, eu vou mostrar como é que funciona essas duas perrinhas, eu tenho aqui a, é é a Varinha para testes, então, é causa muito tempo. Essa é uma build que a adequada a minha jogabilidade como jogador. Okay? De há pessoas que de gostam de jogar com armas diferentes fazendo builds diferentes Então, esta é uma build que eu construí, fui alterando através do build de um amigo que ele tem passado. Esta build não leva o hum, mining, mining Strike. Porque a build que uh, passaram, quer dizer que me tinha mostrado que eu tenho aí no ponto A, é uma build que leva Mining Strike, eu estou fazendo essa build aqui sem um mining strike, claro, que ia ser capaz de causar mais dano ainda nos inimigos, mas pronto, esta é uma build aqui sem mining strike, uma build também que é muito boa mesmo, de com qualquer inimigo, então uh, temos aquele aí, outro né que você possa ver agora pessoal eu nem vou, eu vou parar de atacar e vamos ver que o dano ainda continua a vida dele continua a, a, a, a, a ser retirada como podem ter visto foi isto essa aqui é a build da OMA pessoal espero que tenham gostado Deixa o seu like caso gostar ok até a próxima pessoal